Oi, gente, bem-vindos a mais uma entrevista do Fundo do Baú. O meu entrevistado de hoje é um músico que se celebrizou na televisão. Ele entrava junto com o seu grupo todas as noites nas nossas casas, ao lado de uma das figuras mais queridas da TV brasileira. Estou falando do Jô Soares e estou falando do meu entrevistado, João Frederico Ciotti ou mais conhecido como o Derico, do Sesteto 116. Oi, Derico, que bom de te ter aqui no fundo do baú. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Tudo bem, querida. um prazer imenso, um convite carinhosíssimo. Estou aqui para falar um pouco da história da minha carreira e, e linkar com as peças do fundo do baú que eu tenho aqui. Aliás, é uma, uma coincidência feliz... Porque eu sou um colecionador, na verdade. Você é uma pessoa então que guarda muita coisa, Drico? Nossa, eu eu, eu sou eu sou casado há 34 anos com a minha esposa Regina, e ela tá ela tá aquela coisa do desapego. Ah, não, desapego e tal. Eu não consigo, eu sou completamente apegado às coisas assim. Então eu guardo, eu tenho um monte de coleção, mas eu tenho assim, eu não sou tranqueira, sabe aquelas coisas tranqueiras? Eu não sou. Mas eu eu guardo um monte de que bacana, que ótimo, estou ansiosa para conhecer mais da sua história. <risos> Como eu disse aqui, é isso, você fez parte da vida é, diária dos brasileiros, é, né? Por, então, por 28 anos. 28 anos fazendo parte ali do programa do Jô. E eu tenho certeza que as pessoas têm ah, muita curiosidade de saber... Como é que você começou? O que, que você está fazendo agora? Aliás, uma das perguntas mais feitas no Google a ser, ao seu respeito, o que, que o Delico está fazendo hoje? Depois que eu saí do programa, há cinco anos, né, a gente terminou o programa dia 16 de dezembro de 2016, eu peguei o destrato, né? a Globo foi muito generosa nesse ponto, muito profissional, e eu tive o privilégio de trabalhar lá durante 28 anos, na SBT e Globo. Então, eu, eu chegou em janeiro, fizemos lá a nossa reunião, o Derico está aqui, assim Natal, tá, chequei é e fui embora, não com uma mão na frente e outra atrás. Com esse dinheiro, eu fiquei um ano é, fazendo meus shows, fazendo minhas coisas, mas elevando a um patamar diferenciado os projetos que eu tinha e que eu não conseguia realizar por conta da agenda que eu tinha de prioridade na gravação do programa do jogo. Um dos projetos, que foi o que eu realizei, foi o Derico Music Truck que é um caminhão, é, palco, autônomo, em que eu viajo o Brasil tocando de graça, é, dando oportunidade de audição dos instrumentos para pessoas em praças, parques. Então, além isso, estou fazendo um podcast chamado <risos> Derico Convida, que também no Spotify vocês conseguem acessar todos os, os programas que eu já fiz até agora. Também é muito bacana porque eu convido amigos, queridos, é, é, para bater papo, falar sobre a vida, o que a gente está fazendo aqui. É, tem um programa de rádio é, na CBN Campinas, aqui porque eu, eu moro em Dayatuba, né região de Campinas, aqui perto do Viracopos. É, é muito legal, aqui é uma cidade muito gostosa de se morar. Eu moro aqui há 26 anos já. E aí eu, eu faço um programa de televisão na Globo daqui, na Globo Campinas, que é a IPTV, que é o na Estrada Conderico, que é justamente o truck viajando pelas, pelas cidades aqui de abrangência da IPTV. Uh, tem um programa de rádio, uma inserção dentro do programa de rádio, que é o Estúdio CBN, aqui na CBN Campinas. É, eu estou fazendo um monte de coisa, na verdade, assim, show, eu faço direto, sempre fiz, continuo fazendo, é, no Brasil inteiro, e atendendo a convites maravilhosos como esse que você me fez, Lu, querida. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Eu quero lembrar aqui o pessoal que uh, você pode compartilhar esse vídeo para mostrar para mais pessoas esse papo aqui com o Derico, deixar o seu like também, escrever nos comentários alguma curiosidade que você tenha, quem você gostaria de ver também, dando entrevista aqui no fundo do baú. E mais, o Derico vai mostrar, a partir de agora, três objetos que ele guarda de recordação. E a partir daí a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Aí, quarto objeto, que é exclusivo para os membros do canal. Membro do canal, é, a gente hoje, que é jornalista independente, depende dessa parceria, desse apoio financeiro para a gente aqui no YouTube. E olha, Adelico, a partir de R$ 7,99, é um cafezinho Nossa, mais barato que um café. Bom, então, a partir de R$ 7,99, você pode ajudar a gente aqui no canal e tem acesso, entre outras vantagens, a esse vídeo exclusivo com o quarto objeto que o Delico vai mostrar para a gente. E esse, quarto, e esse quarto objeto a gente guardou realmente para os privilegiados. Isso, é especial. <risos> não vamos nem dar spoiler. Aqui não. embaixo, não seja membro e assim você pode colaborar com o canal, com o meu trabalho, a gente trazer mais pessoas, cada vez mais, aqui para o nosso fundo do baú. Mas então, chega de papo, avisa os dados, vamos aos nossos objetos. Você pode começar por onde quiser aí dos nossos três objetos. Bom, é, eu falei do programa Na Estrada com Derico, que é um programa da do Globo Campinas aqui da IPTV, que está na sua segunda temporada. Terminamos agora em janeiro a segunda temporada, vamos começar a, a produção da terceira temporada. É, eu pego meu caminhão, né, junto com meu irmão Serginho Ciotti, pianista, vamos nós dois viajando pelas cidades do interior de São Paulo e sul de Minas, que é a abrangência da IPTV aqui, é, descobrindo talentos. A ideia do projeto é tocar pra, de graça para as pessoas em praça pública com músicos locais tocando com a gente. E eu, aí eu vou na cidade, falo da cidade, é, entrevisto pessoas é, florescas e tal, é, para criar um clima para que as pessoas que estão assistindo em casa entendam que a gente não tá é forasteiro, não está chegando lá de graça e tal. Aí eu fui para Franca, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que tem como mote, um dos motes principais da cidade, a fabricação de calçados. E aí eu cheguei na cidade, fui lá falar com algumas pessoas e me levaram para conhecer algumas fábricas de calçado. E um dos entrevistados, que seria um dos músicos que ia tocar comigo, era um funcionário de uma fábrica de sapato. E quando eu fui numa fábrica de sapato específica, que fazia sapatos para palhaços, sapato bonito, sapatão e tal. Não sei o, quê. o cara foi generosíssimo, porque ele me atendeu muito bem, foi muito simpático. Além de sapatos para palhaço, ele fazia sapatos normais também, sapatos pra, é, sociais e tudo. Me presenteou. O cara foi muito, muito gentil, muito generoso. E aí ele fez este sapato aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui aí, ó. É um, sapato, é um sapato de palhaço, tamanho 44, que é o sapato que eu uso. E aí ele fez personalizado, porque ele botou aqui, ó, na estrada com tá vendo? que é a logo do programa. E, e muito legal, porque é um sapato enorme, né? um sapato difícil de você andar, mas ele é muito confortável, cara, porque ele é, ele é muito bem feito de couro. É, sabe aquelas bolas de capotão antigas assim, que a gente jogava bola? O sapato é feito disso, assim, e, e, e muito bem feito. Eu guardo no, no meu relicário é, e diz muito sobre mim, porque eu sou um palhaço, na verdade. Né? As pessoas me veem na televisão como um músico, muito bem, muito legal, mas também como uma pessoa que ficou durante muito tempo é, interagindo com o Jô em situações inusitadas. Né? Não era só eu tocando lá. né? É, eu era o assessor de assuntos aleatórios, então... É, é, essa parte é, de, de performance, de, de inusitado, de é, irreverência é, se mostrou muito forte dentro do programa. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu sempre fui assim. Tanto é que o assessor de assuntos aleatórios no programa do João não era um personagem. Era eu mesmo, né? Eu não tinha uma, é, e não tinha um roteiro. Ah, agora, Adelico, você vem aqui a gente vai gravar o programa tal, e nesse programa a gente vai falar sobre tal coisa, e aí você entra e fala, não tinha isso. Era tudo na hora, seja o que Deus quiser. Né? Eu falava, ó, tem um cara aqui que trouxe uma minhoca, uma farofa de minhoca, ele vem aqui e come essa farofa tá? Então, um, é, é, é simbólico, né o sapato, ele é simbólico, mas ele diz muito sobre a minha participação durante os 28 anos dentro do programa. E o que me invaidece muito, porque é legal você ser é, lembrado como uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que trouxe e ainda continua trazendo é, muita paz, muita alegria, muita confraternização, muito conforto às pessoas que assistem não só na televisão, mas ao vivo, shows e palestras e tudo mais. Mostra mais, então, o que mais você guarda então, aí de especial é, e que você link, falou para mostrar para gente? Linkando com essa é, história do Delico Music Truck, e dos 28 anos do programa, eu viajo o Brasil e o mundo, não só a trabalho, mas a lazer também. E as pessoas me veem com uma característica visual muito própria. Né? Eu sou um careca de trança, tenho meu brinco. Aliás. Você trancinha, trancinha até hoje? tá aí a trancinha? Eu, é, não, hoje eu estou de rabo solto aqui, porque eu não sei fazer trança, né, na verdade. Então, alguém tem que fazer para mim. E aí, hoje não tinha ninguém para fazer, deixei isso. Mas, ó, aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. Ah, o brinquinho. Esse brinco aqui, ó, é um brinco que eu recebi de um fã. Um Ourives me fez esse brinco, ele me fez dois: um de ouro amarelo e um de ouro branco. É. Um carinho. Ele chegou um, um dia sacos, no programa é, e é, falou um dele. Sacos. É. E esse brinco aqui me acompanha. Ah, posso te dizer, mais de 20 anos que eu tenho esse brinco. Ele só perde para esse anel aqui, ó. Esse anel tá comigo junto com essa pulseira aqui, com essa primeira pulseira, essas duas aqui são mais novas. Essa pulseira aqui e esse anel aqui estão comigo há mais de 20 anos. É, qualquer foto que você vê, eu tocando saxofone, você vai ver esse anel e essa pulseira aqui. É, e esse... Esse brinco aqui. Esse brinco é uma coisa que eu guardo comigo é, no coração. Eu uso, é uma característica minha. É esse brinco aqui de saxofone. É, então, assim, são essas coisas que as pessoas me têm como imagem. E uma das, uma das coleções que eu tenho é justamente as coleções de caricaturas que as pessoas fazem de mim, não só aqui no Brasil, como no mundo. Então, as pessoas mandam para mim, ou elas fazem ao vivo e me entregam, é, ou é, é, é projetos, né? Assim, algumas coisas específicas que vão para minha, para minha coleção. Uma delas que eu escolhi é justamente essa aqui, ó. É uma caricatura minha do Joe é in Black. É uma, é uma, é muito legal isso aqui, cara, porque é, é, mostra muita coisa também. Mostra parceria, mostra respeito, confiança, e ao mesmo tempo mostra arte, mostra cinema, mostra coragem, mostra é, é, é, é, brincadeira, né? Reverência. Porque essa relação que eu tenho com o Jô até hoje mostra muito dessa, dessa caricatura. É uma, uma cumplicidade muito grande. O, o, como eu falei, o negócio do assessor de assuntos aleatórios, o Jô chegava, pô, ele tem. O programa do Jô chamava, né, pô? O dele, ele é o protagonista. A gente está lá para fazer uma estrutura para que o programa fique melhor, um espetáculo mais mais é, é, é, profissional e tudo mais. A gente estava lá para ajudar o Jô. Mas o Jô está lá entrevistando a pessoa para o Brasil e para o mundo inteiro, na maior emissora que, do, do brasileira, na quinta maior emissora do mundo, e aí ele dava espaço para que eu fosse lá e desse a minha, minha contribuição sem ensaio, sem roteiro. Que confiança, era, né? Pelo amor de Deus, eu podia falar qualquer bobagem lá, você entendeu? E não tem edição, não é uma coisa que fala ah, corta, para, para, para, faz de novo, não tem isso. Né? Então, era uma, era uma relação de confiança muito, muito, muito grande e, e, e era, era, era perceptível, as pessoas em casa percebiam isso que o João dava essa abertura para mim e para os outros também, para todo mundo. Ele era uma pessoa muito generosa, sempre foi uma pessoa muito generosa. Você é... continua, você mantém contato com o pessoal? O Bira faleceu, sim, né? O Bira faleceu em 2019, mas sim. com o Osmar, com o Tomate, o Chiquinho, o Miltinho, a gente continua. Não temos mais aquela aproximação que a gente tinha diária, porque a gente trabalhava junto, mas a gente tem contato, sim, estamos sempre juntos. Não tocamos sim. mais, né porque o, o grupo acabou, mas a gente, como pessoa física, a gente Sim. continua se, se encontrando. E o Jo, Derico, tem ainda... Então, o Jo eu falo com ele por telefone, falo com ele por WhatsApp, mas contato físico mesmo depois da pandemia nunca mais. Porque ele também se resguardou, está com 84 anos de idade, é, mas está fazendo as coisas dele. Ele tem os projetos dele né, de, de peças de teatro, de, é, é, ele compra direitos né, no exterior de, de, de obras né, para poder realizar aqui e translate né ele faz traduções de peças e tudo mais então a cabeça dele não para de funcionar né é incrível é uma pessoa brilhante né Derico? é muito muito inteligente dinâmico é, e muito generoso sempre foi sempre foi foi uma pessoa que me ajudou muito e vocês planejam algum encontro de novo você tem essa não não não não não porque é, a, a, as vidas tomaram rumos diferentes nesses cinco anos e se fosse para ter alguma coisa, seria não profissional. Era mais para a gente se ver, bater papo, jogar uma conversa fora, né falar mal dos outros. Né? <risos> e, mas, na verdade, não. Profissional, não. Certo, certo. Foi uma das melhores épocas da sua vida? Bom, 28 anos foi grande parte da sua vida. É, olha, eu, é metade, né? Eu estou com 56, 28 anos eu passei lá, né? Então, metade da minha vida eu passei dentro do programa. Ah, Assim, eu acho que foram, foram momentos que me deram muita oportunidade. Né? Eu tive a oportunidade de tocar com pessoas que eu nunca imaginei na vida poder tocar. Tipo né? quem? Você lembra? Aí? Ah, olha, do, do, dos Nacionais, praticamente todos: viu? Caetano, Gil, é, João Bosco, Milton Nascimento, é, Emílio Santiago, é, Gal Costa. É, Ana Carolina. Chicoria, Billy Coburn, Ray Conniff, eu não sei se todo mundo que acompanha. George Benson. Acompanhou, viu, assistiu, tanto assim como na minha geração, o João Soares. Né? Mas era o programa de entrevistas mais importante do país. Era, era por Onde passavam todas essas personalidades. Alguém vinha fazer show no Brasil? Onde é que lá. foi divulgado? No João passava Soares. Não, e não só show, né, Lu? A história do Brasil passou lá, né? Os Sim. políticos, Sim. o esporte, Pelé, Ayrton Senna, Roberto Carlos, tive a oportunidade de tocar com o Roberto Carlos, um cara genial, uma pessoa, um artista completo. Foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. Foi tocar com o Roberto, foi incrível. Maravilha. E olha, você ali no Jô era o cara do sax, né? E acho que as pessoas tinham essa, essa... É, do sax e da flauta. Eu é. quero te comentar isso. Mas você era mais visto como o cara do sax. Saxofonista, sim. Né? O saxofonista. É, é, eu queria saber qual é o seu instrumento preferido, porque eu sei que você começou a aprender música, você é de uma família de músicos, sim. pianistas, basicamente, sim. não só, sim. tocam outros instrumentos, mas pianistas... Sim. E você começou com a flauta. E você é. até surgiu a flauta e o saxofone. Eu queria saber qual é o seu preferido. Então, é, na verdade, eu sou flautista de formação. né? Porque eu comecei a tocar música muito cedo. Né? Eu comecei tocando música com cinco anos de idade. Eu assoviava com um ano de idade. Aí a minha mãe, eu como eu sou caçula, a minha, mãe, a minha família toda é de pianistas. Minha mãe, concertista, meu tio, foi um pianista muito famoso chamado Pedrinho Mata teve uma carreira é, na Bossa Nova, foi uma pessoa de uma Sim. referência também dentro do Brasil no, no instrumento, né, no piano. É, meu irmão, Sérgio Ciotti, é pianista, tios, primos, bom, e eu assoviava. Então, minha mãe falava, ah, você quer saber onde está o Deliquinho? E só escutar ele assoviando, você vai ver se ele está lá em cima, está em Mardal. E aí, quando, quando eu tive a idade, que a minha mãe sempre colocava a gente para iniciação musical com cinco anos de idade, quando eu fiz cinco anos de idade, minha mãe, ah, Deriquinho, vai tocar piano, mas, poxa, que coisa, podia tocar outro instrumento, e me deu uma flauta doce, que é aquela flautinha de plástico, né? que é justamente uma, uma iniciação musical, né? como é a percussão, o pandeiro e tal. A flauta doce é um instrumento muito fácil, muito simples de você tocar, é um apito, né? com buraco. E aí eu me adaptei muito facilmente, porque é uma, é uma continuação do Assovio, né? Sim. Então, eu, eu instrumentalizei o que eu já fazia no meu no, no meu dia a dia. Então, foi imediato, eu, eu, eu foi uma fusão. E aí eu comecei a estudar. E com oito anos eu me profissionalizei. né Então, eu sou profissional há 48 anos na hum. música. Porque eu me profissionalizei com oito. Eu comecei a tocar profissionalmente com oito anos de idade. Dava recitais, tocava com orquestra tal. Porque era uma, a evolução foi muito rápida. Né? E, então, assim, eu, eu, eu, se você me pergunta qual é o instrumento que eu gosto mais, é, é, é, eu não teria um instrumento que eu gosto mais de tocar, mas a flauta me veste melhor. Eu, eu, eu, eu, eu na flauta eu tenho. O, o mundo inteiro para percorrer, o sax também. É tipo uma é, continuação, né? Exatamente, exatamente. E eu toco contrabaixo, eu toco violão, eu toco piano, aprendi a tocar piano e tal. Mas assim, eu acho que como instrumento de linguagem, a flauta para mim eu acho que é mais é mais é, verdadeira assim, ela é mais real, né? Uhum. É, mas o sax também. Eu tenho eu tenho facilidade porque eu estudei muito na verdade, né? Eu estudei a minha vida inteira praticamente. É, é então, o nosso você... Kennedy, é o Kennedy brasileiro, já chama com certeza, né? Que honra, que honra. Eu ainda chego lá, ainda vou chegar no, ah, no é parece, Kennedy, Imagina, imagina tiver. só, você, eu acho que sem dúvida, é do grande público, é o saxofonista mais conhecido aqui do Brasil, é. do grande público, né? Aliás, Bom, acabei de lembrar do Ivo Perelman, que você deve conhecer. Sim, sim. sim. Eu, eu meu amigo quando eu fui correspondente em nova york eu fiz amizade com nilva acabei de lembrar que a dele é um outro grande saxofonista brasileiro mas não é conhecido do grande público né como é, você e fez carreira lá né é, sim sim mora em nova york há 30 anos como como mais. vários outros instrumentistas brasileiros que foram embora fazer carreira fora porque não tinha reconhecimento aqui né? Pois Na é, verdade, Lúcia, essa eu... coisa da música, né? É. Isso é muito legal, esse projeto teu do Derico Music Truck, porque é muito difícil para um músico brasileiro ter esse Exatamente. talento reconhecido, Exatamente. remunerado à altura, né? Exatamente. Na verdade, não só o projeto, mas é, é, muitas outras coisas que eu faço é, é, é, têm como foco a busca da oportunidade de mostrar os talentos brasileiros que estão escondidos, né? É, é, diria até abandonados, porque a gente como como é, é, é, profissionais da arte, profissionais da música, a gente se sente abandonado, porque a música tá, a arte e cultura tá abandonada no país, né? A gente tá remando contra uma maré totalmente invertida, né? E aí a gente, a gente não tem muito o que fazer a não ser trabalhar essas possibilidades. Né? É, é, para mim é muito, é muito, para mim é muito. Mas é, diante do, da, da, da conjuntura e do tamanho do Brasil, é muito pouquinho, cara, né? é muito pequenininho. Mas é, é o começo, assim eu acho que a gente tem o dever de fazer isso. Né? Que nem você falou, ah, as pessoas, do grande público me tem como um, um grande saxofonista, um músico reconhecido nacionalmente e tal. Eu tenho que retribuir isso de alguma forma, entendeu? Eu acho que é, faz parte da minha da minha profissão e da, e da e do meu legado. A é, sua missão, né? É, a minha missão deixar. É isso, né? Exatamente, exatamente. É, eu acho que é, é, é, é, é o mínimo que eu posso fazer. Né? eu entendo. faço isso com eu faço isso com, com profissionalismo e com a maior vontade possível de, de, de fazer o certo, né? E esse papo aqui de flauta, de sax, não sei o que tem a ver com o último objeto que você vai mostrar para a gente, lembrando então... que é o quarto objeto, que é só para os membros do canal, o pessoal aqui pode se tornar membro, a partir de um cafezinho por mês, você ajuda a gente e tem acesso a esse conteúdo exclusivo. E sem ser membro, nada, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa aqui um comentário, que o YouTube adora um comentário. Então escreve aqui <risos> o que achou dessa entrevista e quem você gostaria de ver no fundo do baú a sua sugestão. Eu me comprometo a ir atrás da pessoa. Legal. Né, para a gente tentar trazer aqui para o fundo do baú. Mas vamos lá, Derico, então, mostrando o seu terceiro e último objeto. É vocês devem ter visto aí já, né o, o, na, na, na, no meu segundo objeto, que foi a, a caricatura, as outras caricaturas que eu tenho. E essa aqui foi a flauta que eu ganhei em 1971. Uau! Com cinco, eu cinco anos. Né? Já, é, eu voltei da escola, tinha uma flautinha dessa deitada no sofá esperando por mim na sala. assim aí? Eu peguei, e aí? Você adorou? se adorou então, porque, na verdade, o que ela é? É um, um apito, você vem, bota a boca aqui, assopra, e você pega os seus dedos e põe aqui. A única coisa que eu não tinha era a noção da, da, da, do posicionamento dos dedos, né? Onde que vai cada um e tal, não sei o quê. Mas isso, cinco minutos depois, você aprende que você vai botando um dedinho aqui, vai tirando e tal. É muito simples, né? Então... É, é muito fácil, né? Então, aí você começa, né? É... Que... Escolhe uma música para você. Deixa eu ver se eu consigo tocar na, na Flota Doce, porque é difícil tocar a Flota Doce aqui, porque ela é muito restrita, ela é muito limitada. Mas escolhe uma música, vai. Como Uma música fácil, vai, de a gente tocar. Ah, eu, eu, você sabe que antes de entrar aqui com você, eu estava pensando numa música... É, me a river. But you uh... can climb me a river. Yeah. Vai, tá? Over you, maravilhoso. É. <risos> Casou na flautinha, então, né? Que obviamente a... é limitada, né? Essa é uma flauta é um instrumento de iniciação musical que as crianças e, e adolescentes aprendem as primeiras noções de nota, de leitura, de posicionamento, de ritmo. Você aprende com esse instrumento. Eu me profissionalizei nesse instrumento. É, faz muito tempo que eu não toco porque a flauta transversal, que é outro instrumento meu que eu toco mais profissionalmente, substitui a flauta doce, mas é... eu tenho ela até hoje. E eu guardo, eu guardo essas coisas. Essa flauta tem 51 anos, tem essa flauta aqui. Nossa, demais, demais. Você é bem acumuladorzinho mesmo. Eu Pelo também... amor de Deus. Eu, eu, só, eu, só, eu só não consegui acumular cabelo, de resto... Muito bacana, Derico, olha que legal conhecer mais da sua história, que legal ter um entrevistado aqui no fundo do baú, adoro, que guarda coisas para desde que tinha cinco anos de idade, a flautinha está lá firme e é. forte, adorei, muito bacana a gente poder saber mais aí dessa sua história, desses objetos, e lembrando de novo, quem é membro do canal, aguarde aí, porque tem o quarto objeto. Ah, está aqui, está aqui separado. É. É mais uma coleção, ele mostrou a coleção Mas... de caricaturas, tem mais um objeto Sim. de uma coleção incrível, porque eu já dei uma olhada, incrível, vocês é. vão ver para quem é membro do canal. Derico, muito obrigada, oh, um grande obrigado. beijo. Obrigado. Peço com o seu Derico Music, Music Truck, que você percorra esse país, ah. reconheça os nossos talentos e dê essa oportunidade para eles brilharem também. Gente, Derico do... Jô, sexteto do Jô, e meia quem não assistiu essa época, olha, vocês não sabem o que estão perdendo, foi muito bom, fez parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o Derico, especialmente, uma figura, como ele contou aí pra gente, que fazia lá uma graça, se metia em umas confusões, então, uma, uma pessoa que a gente ficou marcada na memória também. Um grande beijo para vocês, obrigada pelo apoio, pelo incentivo, deixa sua curtida, compartilha, deixa o um comentário, e me espera porque tem mais Fundo do Baú vindo por aí. Até o próximo vídeo.